Casa de Aquário. Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio pior é o, signo. o cavaleiro mais leal a Atena e é o cavaleiro mais cosmopolita do que o Shaka. E que tava se fudendo Porque é o Shura, Atena. que tem um, ele tem um nome é chinês, Excalibur. fala japonês, usa uma armadura grega, luta por uma deusa grega, é mas espanhol. ele usa uma, é espanhol ah, e tem uma espada na mitologia britânica. Britânica. britânica. E matou o grande herói da história. E matou o grande o herói da história, é verdade. O matou o Eoros, cara, o Eoros. matou o Eoros. E o che... tem a minha segunda cena favorita das 12 Casas. Que é o Shiryu dando o último dragão uhum. e saindo com o negócio. E o Shura fala, mas Shiryu, você tá louco? Não pode fazer essas coisas não, seu otário. Eu falo, não, cara. É pura pena dele. cara caralho, crer, pau de minha ar armadura lá, aí, não. mano. Toma minha armadura, desculpa. E antes disso, o Shiryu. <risos> não, antes disso a cena mais hardcore. Caio, da... ah, repete, por favor. Qual a parte? de parte do... que o Shiryu justifica. Eu... não, cara, é pura cena. Caralho, veste <risos> de armadura que toma aqui, vai lá, pega a casa da minha, pega a minha. Você nem é de, você oh, nem é de capricórnio, capricórnio, Não, a cena mais hardcore de toda a primeira temporada de Cavaleiros, os primeiros 52 episódios, as 12 casas, que é o Shiryu, o... a escalibro do Shura, o Shiryu prende com os músculos do peito. E daí o Shura ainda dá uma... O Shura tava eu... trabalhando no trapézio. Não, puta defendendo. que pariu. O Shura fala aí, caralho, devolve isso aqui. E daí ele, vai se fuder, ah E daí ele corta com a mão. Mano. Não, isso que era a espada que cortava tudo. Exato. E né? detalhe, que saía sangue no Shura, é... o cara tava de é O que eu gosto é que a cara do Shura, ele tá muito tipo... Era um filme do Tarantino. <risos> Mano, é tipo, sensacional, incrível, lindo, maravilhoso. O Shiryu Caralho. morre, né? entre, entre aspas, primeira, a vigésima morte do é. Shiryu, ele morre muitas vezes, ele gosta de morrer.